Oi, meu nome é Mônica, sou de São Paulo. O que me trouxe para cá foi essa... a forma como o Espírito tra trabalha com o nosso, o nosso aprendizado. Eles tratam não somente nas nossas habilidades técnicas, mas nos ajudam a eliminar nossas travas, a pensar além da caixa, o que pode estar emocionalmente nos bloqueando para falar inglês. Então, todo o processo aqui foi muito intenso, foi muito gratificante. Em vários momentos, a gente tem a oportunidade de vivenciar a técnica e realmente falar. Isso traz para a gente uma memória de sucesso que é muito gratificante. Sim, recomendo muito que quem tiver é, travado no inglês que venha logo para cá para falar inglês rapidamente. Sim, dá para entender, dá para falar bastante quem quiser. <risos>